Enquanto tem gente, enquanto tem gente que vai viajar, lógico, gente, que só as pessoas que têm conhecimento que vai fazer isso. Porque quem não tem conhecimento vai ficar aqui, ó. olha isso daqui. Isso aqui é a multidão de gente que vai viajar na econômica e vai pagar o mesmo preço que eu paguei. Só que eu vou de executiva e essa pessoa vai de econômica. É o mesmo avião. A situação é a mesma, só que essa pessoa não quis aprender, mas essa quis aprender. O Clóvis é chinelo. Ó, o Clóvis, perto de mim, é isso aqui. Ó. O, Clóvis, ó, o Clóvis fica no chinelo para mim tá? Clóvis nem sabe o que é viajar de executiva com milhas barata, porque o Clóvis gasta 100 mil, 200 mil milhas. Eu não, eu vou no, no talo, né? Eu vou mostrar eu aqui pra vocês, no aviãozinho aqui da Azul, ó, não é, não é print não, é verdade, ó, ó, ó, ó, ó, lá, ó lá, tá vendo, ó, Leandro Vieira, ó, que maravilha, ó, o Volta Vazio, ó, o Volta Vazio, só tem eu aqui, ó lá, que bonitinho aqui, ó, lá, L, ó lá, Leandro Vieira, Tá sobrando essa cadeira aqui, ó lá. E tem dois refugos aqui do meu lado. <risos> é, tem dois aqui caídos de paraquedinha no meu lugar. Deve ser o Clóvis e o Kaká. Só pode ser o Clóvis e o Kaká. <risos> Eu acho que o Clóvis é aqui, ó. Eu tô achando que aqui, ó. Nessa aqui é o, Cló é o Clóvis, é, um, é o C. E aqui é o K, tá? Eu acho. <risos> aqui, pessoal, eu tô indo pra Lisboa, pra Lisboa, de executiva. E vou voltar, e vou voltar também de executiva. Olha lá, Leandro Vieira voltando de executiva. Então, só pra você ver, Marcelão, olha lá, ó. Você pode ver ó, aqui, ó, lá, ó, só pra vocês terem uma noção. Eu estou indo, ó, eu tô indo de Lisboa para Campinas de executiva. Tá? E tô voltando, ó. Estou indo, estou indo de Campinas para Lisboa, também de executiva, ó. ó. Tá vendo aqui? Isso daqui, gente, custou para mim, custou para mim, 56 mil milhas vezes 2, custou 112 mil milhas. 112 mil milhas é, executiva. De graça do Company on Pass do ano passado que eu bati a meta. Então essa viagem é referente à meta que eu bati do ano passado. Então eu bati até dezembro, começa o ciclo, só que para mim é outubro. Então eu tenho outubro a outubro para emitir. Tá? Então é, é muito top quando você sabe fazer e você emite e você observa aqui que você. Cara, olha isso aqui.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 A situação é a mesma. Só que essa pessoa não quis aprender. Mas essa quis aprender. Entende, pessoal? Ó, outros vão viajar nesse voo aqui, ó. Que aqui é aquele espaço. Aqui é um sofá, tá? Ó, isso aqui é aquele espaço, sofá. Viaja três, quatro, cinco, uma família. Né? Então imagina. Vamos pegar aqui vamos pegar aqui o Roberto Santana. Roberto Santana, a mulher, a sogra, o sogro e a filha. Cinco pessoas. O que, que o Roberto Santana faz? Ele aluga esse sofá aqui, ó. Ele pega esse sofá, todo mundo no sofazinho ali, ó, aquela mesa redonda, todo mundo sentado no sofá, tá ali, ó. O Roberto, a mulher, a sogra, o sogro e a filha. E o Roberto, uma champanhe pra mim, por favor. Aí a moça vem com a champanhe, o Roberto pega um pozinho, já pega o pozinho e fala assim, essa velha vai dormir hoje, tá, tá, tá, tá. Aí, tá, sogra, toma um, um champanhe gostoso, né? Toma um champanhe gostoso, sogra. A sogra, obrigado, meu genro. Aí vai lá. Ai, amor, tô morrendo de sono, vou dormir um pouquinho. Tá em Paris. Aí o Roberto Santana vai pra cima. Ai, ai. Ai, ai. Vocês entenderam, gente? Então aqui, ó. Ô <risos> Josimar. Eu tô errado, Mardock? <risos> ó, pessoal. Presta atenção. Agora, sem brincadeira, tá? Gente, agora sem falar, sem zoeira agora. Existe a mesma situação para mim, para o Rodrigo Mesquita, para o Roberto Santana, para o Clóvis. Nós podemos escolher pagar 108 mil milhas econômica e viajar de econômica e pegar 108 mil milhas e transformar em executiva. Então, isso que eu estou falando para vocês é justamente que todos nós que temos esse cartão pode fazer isso. De novo. Você pode escolher ir vocês dois de executiva e vir aqui, ó, vocês vão de executiva, ó. Você vem aqui, ó, os dois vão de executiva, ó. Esses dois assento vira executiva. Como você pode deixar de ir de executiva e ir de econômico ou de premium economy? Aqui seria o sofá ou aqui na mais para frente, perto da cozinha e tal. Ou você pode vir para econômica no fundo. Então, assim, o avião é um avião grande, é um avião amplo, né? Mas se você tem condição de comprar econômica e voar de executiva, e vai duas pessoas, por exemplo, a mãe do Mesquita vai viajar com ele. O Mesquita, ele compra a econômica para ele, e o Mesquita fala, mãe, vamos de executiva nós dois? A mãe do Mesquita fala, vamos, filho? O Mesquita e a mãe viajam de executiva e voltam de econômica. Só que o Mesquita, ele é inteligente, ele fala o seguinte. Mãe, se nós trocarmos 180 mil milhas ida, a volta de Lisboa para Campinas, nós vamos de executiva. Vamos? Vamos. Tem milha sobrando? Tem. Então você vai lá e oferece para Azul a volta, 80 mil para você diamante 100 mil para quem não é diamante. Se os dois é diamante, oito, 16, 160. Se não é, cem mais 80, 180. e tá? E assim vai. Gente, presta atenção. É, o Clovis o Clóvis, ele foi pra Nova York, é Fort Lauderdale. O Clóvis foi para Fort Lauderdale com o primo dele. O primo. O primo. Aí aconteceu, o Clóvis foi para é, Fort Laundered Day com o Primo. O, o Clóvis foi de executiva. Os dois foram de executiva. Top. Só que para voltar, o Primo não tinha comprado a executiva. O que, que o Clóvis fez? Foi lá no guichê com o Primo e tentou ofertar 80 mil milhas para voltar de executiva. O que, que a Azul fez? Ofertou para o Primo 80, para o 80. Só que quando o Clóvis foi olhar o extrato dele, só descontou do Clovis, não descontou do primo. Ou seja, o primo viajou de executiva de graça, sem descontar uma milha sequer. Ou seja, olha a sacada do Clóvis. É malandro ou não é? O cara viajou para Nova York de econômica, Virou executiva, voltou, deveria ser de econômica, deu um lance de executiva, só descontou do Clóvis, não descontou do primo, o primo veio de executiva de graça. Pode acontecer? Pode acontecer.